somos um, uma fraternidade que tem uma história, que tem um fundamento, não é algo assim criado assim, mas nós temos uma história, uma caminhada né? e hoje em dia, se nós formos olhar a nossa província hoje, nós temos alguns desafios, né? eu acho que principalmente a questão da fraternidade, né? de, de como sermos presença. De, nessa época nova né que nós vivemos hoje principalmente para nós frades um pouquinho mais antigos né é um pouquinho difícil ver né a, a realidade de hoje como sermos presença franciscana né no mundo de hoje na realidade de hoje né eu pessoalmente acho penso né que, que nós aqui por exemplo no santuário né é, nós fizemos desse lugar um lugar assim onde a pessoa realmente possa é, encontrar-se de novo né, com Deus é como que um oásis dentro desse mundo assim onde tem tanto bem-estar mas a pessoa humana ela precisa também aqueles momentos assim que ela se encontre consigo então eu acho que na província principalmente na né, nossa província é, de recuperar de novo que sabe essa transcendência esse, esse amor profundo a Jesus Cristo né esse Cristo que Francisco tanto se igualou Is amar como esse Cristo amor.